Nova Fórmula 1, os mesmos resultados. Williams voltou ao fundo da lagerche em 2022. Olá amigas e amigos de Grande Prêmio. Eu sou Douglas Rocha e esta vez nos toca a retrospectiva de Williams. É o último equipo que quedava em esta série especial de vídeos de nosso canal. Mas antes, lo de sempre, les pido que deixem seu like a este vídeo, suscríbanse a nosso canal e opinem nos comentários que lhes parecia o rendimento da Escuderia de Grove este ano. Um novo regulamento traz consigo a expectativa de um realinhamento, um emparejamento de forças em Fórmula 1, mas para Williams todo saiu como sempre. El equipo de Grover tenía la expectativa de hacer un coche más fuerte, eh, arrancando desde cero, como todos los equipos, y también con la inversión de Doriton Capital, que compró la escudería de la familia Williams en agosto de 2020. Pero todo les salió diferente de lo que esperaban. Williams passou toda a temporada, ou quase toda a temporada, o último posto do Mundial de Construtores e assim, cerrou o ano só com 8 pontos por detrás de todos os rivais, Algo que já havia passado em 2018, 2019 e 2020. Em 2021, Williams havia sido o por delante de Haas e Alfa Romeo. O que passa é que esta vez, estes dois equipos sumaram pontos importantes no início do campeonato, em um momento em que equipes mais fortes, de mais dinheiro, ainda não estavam acostumados ao novo regulamento. Williams, por sua parte, não logrou reaccionar a, a estes pontos somados por rivais directos e terminaram em o décimo posto. Sem Russell, que se foi à Mercedes, Williams apostou por Alexander Albon, piloto que quedou um ano fora da Fórmula 1, tras deixar a Red Bull em 2020, e foi uma boa aposta. Alexander Albon teve um bom rendimento, mas com coche lento. Su momento mais destacado foi o GP de Austrália. Em que completou 57 de las 58 voltas com os mesmos neumáticos. Foi a boxes só por um tema de obrigação prevista em o Regulamento e terminou décimo. duas carreiras depois, em Miami, terminou noveno, assim que já em o início do campeonato tinha três pontos e depois somou um ponto mais em Bélgica. Pouco depois, em LGP de Holanda, álbum se sentiu mal, teve apendicite e necessitou passar por uma operação, assim que quedou fora do GP da Itália. E em Monza foi reemplazado por Nick Debris, que em sua única carreira em Fórmula 1, até agora esta de Monza, terminou noveno e somou dois pontos. O bom rendimento inclusive lhe rendeu uma butaca em Alphatari para o ano que É o outro piloto de Williams, em eh, sua terceira e última temporada na Fórmula 1, Nicolas Latifi. Uma vez mais, no, no, no logrou eh, um bom rendimento, teve um desempenho um pior que outras temporadas. Eh, em sua opinião, em sua própria opinião, e só sumou dois pontos em o de Japão. Também teve um momento destacado em Hungria, onde foi o mais rápido de los treinamentos três. mas em mesmo dia em la classificação terminou último e também eh, se destacou de uma maneira negativa. Eh, por errores un poco estrambólicos, lo principal es el de Suzuka, en el circuito de Suzuka, en uno de los entrenamientos libres, se equivocó en la entrada de boxes, culpó al coche, pero <risa> después se vio que la culpa fue suya. Assim que Latifi se despediu da de Fórmula 1 e o ano que vem, o companheiro de Alexander Albon vai ser Logan Sargent, um jovem de Estados Unidos de só 21 anos que este ano competiu e terminou quarto em Fórmula 2. Que te pareceu? a temporada 2022 de Williams? Crees que a temporada 2023 vai ser melhor? Opinem nos comentários, deixa tu like a este vídeo e suscríbete a nosso canal.